Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o site Sport Manager 365 mais conhecido como SPM365. Ele é um fantas game baseado no futebol, onde você escala seu time e entra em competições. Você já deve estar familiarizado com jogos desse tipo, como por exemplo tem o mais famoso Cartola, mas neste caso aqui é possível você ganhar dinheiro utilizando o SPM365. E é justamente por isso que eu estou fazendo um vídeo sobre esse site. É, como sabem, eu costumo indicar algumas casas de apostas onde você ganha free bônus sem fazer nenhum depósito. Você se inscreve na casa, não faz nenhum depósito e eles te dão algum bônus. Neste caso aqui desse site é o mesmo. Você se inscreve aqui, verifica sua conta é, através do celular e também é necessário é, ativar através do CPF, Lembrando que esse site aqui e todos os sites de aposta são apenas para maiores, é, você ganha 10 dólares assim que ativar a sua conta aqui no site. A moeda utilizada aqui no site é apenas dólares, não tem opções para reais no momento. Então vou mostrar aqui um pouco do funcionamento aqui da SPM365. Vou tentar ser bem rápido porque eu creio que esse vídeo aqui vai ficar grande, porque são várias coisas aqui para falar sobre ele. É, nesse site aqui, como eu já disse, você se inscreve aqui, você vai participar de competições onde você escala o seu time. Como você já vê aqui, essa imagem é, exemplifica o que você vai fazer aqui. Você escala seu time, escolhendo jogadores de vários times. É, das principais competições, na verdade, são cinco no momento. E você se inscreve nos torneios. Tem torneios pagos e torneios gratuitos. Mais abaixo aqui, você vê as competições que estão presentes aqui no momento. São cinco competições. Premier League, Libertadores, Liga dos Campeões, Brasileirão e La Liga. E aqui também você vê que são quatro tipos de torneios. Básico, Free Roll, um contra um, ganho dobro. É, o básico é, são entradas ilimitadas, você pode entrar quantas vezes quiser. Frihou, como o próprio nome já disse, o torneio vai ser gratuito, você não precisa de se inscrever nem com dinheiro, nem com ticket, nada, você apenas se inscreve lá gratuitamente. Tem um contra um, é, que o próprio nome já é bastante sugestivo, é você contra outra pessoa e quem ganhar fica com o prêmio. Tem o ganho dobro, que também já é um nome muito sugestivo, você entra no torneio, e a sua premiação vai ser o dobro da sua entrada é, Lembrando né, que sempre tem a porcentagem da casa Assim como acontece é, em salas de pôquer Que tem lá o chamado hack, se não me engano o nome Que tem a porcentagem da casa de aposta Que é a porcentagem do site né? Então se você entrar com dólar e seu é, adversário entrar com dólar Você não vai sair com 2 dólares no final Tem uma pequena porcentagem aí do site Então vamos ver como funciona agora aqui dentro do site SPM Vamos lá então conhecer aqui o funcionamento do site. Toda vez que você entrar no seu site, essa aqui vai ser a tela que você vai ver. Aparece aqui no momento essas cinco ligas aqui, não aquelas que eu mostrei inicialmente, porque está sempre mudando as ligas. Na verdade aqui são três ligas, mais duas outras opções. Temos aqui a Premier League, La Liga e Série A. Também mesmo porque o brasileirão nem voltou, né? então não teria por que ele está aqui. Mais abaixo temos é, foque na bola, vou mostrar o que é. E à direita, todos os torneios. Então vamos nos situar aqui dentro do site. Aqui você já vê o menu trocar de liga. Caso você tenha escolhido uma liga e depois querer trocar, basta vir aqui, muito fácil. Do lado esquerdo aqui temos os tipos de torneios que você pode filtrar por eles. Você vê que no momento estou filtrando por todos, mas posso filtrar por apenas um tipo de torneio. No mesmo abaixo você pode ter outros filtros aqui que você também pode utilizar. É, à direita aqui vamos ter os torneios que estão ativos no momento. Então já vou mostrar aqui primeiramente esse torneio aqui, Foque na Bola. É um torneio aqui que não é de escalação, é o único que não é de escalação. Então para entrar aqui, você vem aqui do lado direito em inscrever. Você vê que já tem 37 inscritos, é, a entrada é ilimitada, então pode entrar quantas pessoas quiser. E aqui é bastante simples, você vê aqui que tem um jogo de futebol feminino, onde elas estão olhando para algum objeto que está faltando aqui, né? no caso é a bola de futebol. E você vai ter que marcar... É, aonde está a bola de futebol? Aonde ela deveria estar aqui? O vencedor é, vai ser aquele que acertar o local ou se aproximar mais do local exato onde está a bola. Agora eu vou marcar aqui. Eu acredito que a bola esteja aqui, ó, bem próximo da cabeça da 33. Eu marquei aqui e aparece aqui a minha marcação da posição que eu acredito onde está a bola. Você vê quando eu coloco o mouse aqui sobre essa imagem aqui dos jogadores, você vê que muda a posição do X e do Y, que é onde eu vou definir onde eu acredito está a bola. Se ali está legal, eu clico em entrar. Se não, clico em limpar. Vou lá e marco de novo onde eu acho que está. Pronto, agora eu vou entrar em outro torneio aqui, só que de escalação, para mostrar como funciona. Eu vou vir aqui em Free Roll, temos aqui Premier League. Vou inscrever-se nele. Torneio gratuito, como eu estou sem saldo, sem tickets, esse é o torneio que eu vou usar aqui de exemplo. Então aqui no torneio Free Freehold, você clica aqui em tabela de premiação e você vai ver aqui a quantidade de jogadores inscritos, 51, e a tabela de premiação, que premia do primeiro até o 15º colocado. O primeiro é 5 dólares, o último 50 cents. Vamos ver como faz para escalar aqui. Existem algumas regras, é, você vê aqui do lado direito que você tem o um orçamento de 18 mil, é... Em alguns jogos eu já vi 16 mil, não sei se isso modifica de jogo para outro, ou agora é apenas 18 mil mesmo. Você tem que escolher jogadores é, de no mínimo três times diferentes. Então você vê aqui que nessa competição temos três opções de jogos e terei que escolher jogadores de no mínimo três times diferentes. Pode ser jogadores do mesmo confronto, como aqui por exemplo Leicester City Crystal Palace, ou pode ser times de confrontos diferentes. Você vê aqui que os três estão selecionados, mas se eu quiser selecionar apenas um confronto, pronto, basta clicar sobre ele e vou ter jogadores aqui apenas do Leicester e Crystal Palace. Se eu quiser apenas um time, eu clico aqui e vai mostrar apenas jogadores do Leicester. Mais abaixo aqui você vê aqui dividido por abas, mostra o filtro de todos os jogadores, aqui o goleiro, o defensor, meia e atacante. Mais abaixo você vê aqui outros menus como a posição, o nome do jogador, a partida dos times que vão se enfrentar, a média do jogador nos últimos jogos e o salário do jogador, que é o valor do jogador. Em negrito aqui está marcado de qual time pertence o jogador. Então aqui no caso esse primeiro goleiro ele joga no Leicester. Do lado direito aqui nós temos é, as posições dos jogadores. Todos os times serão escalados na posição de 4-4-2. Sendo obviamente um goleiro, quatro defensores, quatro meio-campistas e dois atacantes. Não tem essa de lateral esquerda, lateral direito, tudo é defensor. Se está na defesa é defensor. No meio mesmo, não tem essa de volante, meio-direita, meio-esquerda, tudo meio-campistas. E o mesmo serve para o ataque. Então vou escalar aqui apenas de exemplo mesmo, vou escolher aleatoriamente, sem nenhum critério, apenas para mostrar mesmo. Eu gosto de filtrar aqui por média de jogador, você vê que clicando uma vez fica crescente, mas eu quero decrescente. E aí mostra os que tem as é, melhores médias e também aqui o salário, se quiser filtrar pelo salário. Então vou escolher aqui aleatoriamente, escolher o olheiro, apenas para mostrar mesmo como faz para se inscrever aqui no torneio. Aqui do lado direito você vê que tem uma média aqui do quanto eu ainda posso usar. Então posso me guiar também pela média ali para não, não passar, né? E para aproveitar o máximo também dos 18 mil que eu tenho. O melhor mesmo é você conhecer os jogadores dos times, que assim você escala melhor. Aqui eu estou escalando aleatoriamente. Tem que ser de pelo menos três times diferentes. Depois, pronto, basta vir aqui embaixo aqui e entrar no torneio. Mas antes vamos ver aqui como fica essa visão aqui. Aqui está e vamos entrar. Pronto, já entrei no torneio. Sempre volto aqui nessa página. E aí eu quero achar aqui os torneios que eu estou inscrito. Eu venho aqui do lado esquerdo, em filtros estou inscrito. E às vezes acontece isso mesmo, não mostra o torneio que eu estou inscrito. Às vezes atualizando aqui mostra, e às vezes mesmo atualizando não mostra. Outra maneira de ver você vindo aqui em sua conta, é meus torneios. Aí você vê que a informação sobre os torneios. Entrei em dois torneios e a premiação para o foco na Bola, que foi aquele primeiro que eu mostrei. Apenas o primeiro lugar, segundo aqui mostra, receberá uma premiação de 2 dólares e 50. Já no outro, como eu já havia mostrado, os 15 primeiros recebem uma premiação. Se eu quiser me desinscrever de cada um deles, Basta clicar aqui no link de cada um, ir lá na página deles e se desinscrever Se você quiser dar uma olhada nos critérios de pontuação de cada jogador né, Porque você vai ganhar conforme o jogador pontuando a partida Você vem aqui em perguntas frequentes, fica lá embaixo Perguntas frequentes, vai abrir a página do FAQ E você clica em como jogar E aqui no menu como jogar você clica em quais são os critérios de pontuação de jogo E aqui você vai ver a pontuação de cada ação no jogo você também pode vir em sua conta, do lado esquerdo aqui, na última opção pontuação dos jogadores, e você vai ver também o mesmo que você vê aqui nessa página. Então você vê aí algumas pontuações. Gol com os pés vale 10, gol de cabeça 12, gol de falta 12, e por aí vai. Você pode olhar aqui com mais detalhes depois. No caso o jogador não entrar na partida, né? então obviamente ele não vai somar pontos. Essas pontuações são apenas para jogadores que começam jogando ou entram durante a partida. No caso de essas competições da empate, o prêmio, é dividido é assim como em todas as casas de apostas é esse site aqui também pede uma validação da conta então é, é necessário assim como em qualquer casa de aposta ter maior ser maior de 18 anos será necessário enviar alguns documentos que eles pedem que mostra posteriormente né, será necessário informar o nome completo comprovante de residência comprovante de identidade e com a sua foto comprovante de identidade pode ser CNH ou RG e comprovante de residência é qualquer comprovante. Conta de luz, conta de água, boleto da faculdade, qualquer assinatura que você tenha no seu nome e na residência que você inscrever aqui no site. Também é necessário informar o CPF para verificar sua conta e também para depois sacar. É, inclusive aqui nessa mesma página aqui sobre documentação, informa o porquê também de é necessário informar o CPF, que é a forma que você vai verificar sua conta juntamente com o telefone celular para você receber os 10 dólares de bônus sem depósito conforme indica aqui, vá ao menu minha conta e em seguida clique na opção validar CPF no canto superior esquerdo, após validar seu CPF irá aparecer a opção validar telefone, insira o um número e um código de verificação será enviado para seu celular, daí você vai precisar inserir no site o código de confirmação e pronto, você recebe os 10 dólares, qualquer dúvida também basta você entrar em contato com o site aqui que eles te auxiliam aí a receber esses 10 dólares de bônus gratuito. Em relação ao depósito, no momento só é possível depositar através de cartão de crédito, como você vê aqui. Por enquanto é o que temos aqui no site. Em relação ao saque temos duas opções, você pode sacar através da sua conta bancária ou através do Paypal. É o Paypal é um site gratuito, a maioria deve conhecê-lo e você apenas informa que seu e-mail cadastrado lá no Paypal e eles te enviam para o Paypal e do Paypal você pode sacar para sua conta bancária ou também pode utilizar para fazer compra em algum site, pagar algum serviço, etc. É, o mínimo para fazer uma retirada aqui é 55 dólares. Quando você entrar na sua conta, em alguns momentos, porque sempre muda o banner aqui, é, vai mostrar um bônus de depósito que todo mundo tem direito aqui no site. Quando você fizer um primeiro depósito, você tem um direito a um bônus de 110% até o máximo de 220 dólares. Ou seja, você pode depositar aí 200 dólares para receber o máximo de bônus, 220. O mínimo para você solicitar o bônus é um depósito de 10 dólares. É, o bônus ele é distribuído igual o pôquer, ele não é como as casas de apostas, onde, por exemplo, se você deposita 200 dólares, você já recebe seus 200 dólares de bônus, no caso de um bônus de 100%. Aqui na SPM é, você deposita, e aqui no caso você vai receber primeiro... 10% do seu bônus em forma de tickets. Pode ser é, ticket de 1 dólares, de 2,50 ou de 5 dólares. E o restante, né, o 100%, será liberado conforme você joga e acumula pontos. Exatamente como eu disse como funciona nas casas de poker. Então aqui, por exemplo, a cada 5 mil pontos de XP conquistados o usuário receberá 5 dólares. De acordo aqui com o sistema de pontuações deles, apenas torneios onde você coloca dinheiro do seu próprio saldo, soma pontos XP torneios gratuitos e torneios onde você utiliza tickets, então soma pontos XP, você tem 30 dias para liberar todos esses tickets que você tem direito, é os tickets são como entradas no torneio, né? então é a mesma coisa de liberar sem dinheiro você não poderia sacá-lo de qualquer maneira você teria que utilizá-lo nos torneios então você tem 30 dias para liberar todos os seus tickets, caso você não libere nesse prazo aí não somem as XP necessárias será perdido esse bônus, mas você não perde nada, como por exemplo se fosse numa casa de aposta onde você não cumprisse o rollover e tivesse conseguido o lucro a partir dos tickets, você perderia esse lucro. Aqui não, você permanece com os lucros é, obtidos através dos tickets porque ele já foi liberado, já é seu. Como os pontos são calculados? né De maneira simples aqui, os pontos XP... É calculado pela pontuação da escalação vezes o valor da entrada do torneio. Isso será a quantidade de pontos XP que você estará somando em cada torneio que você entrar. Nessa outra página aqui você vê a quantidade de níveis que tem, né? E por que eu tô falando isso? Que às vezes você entra num torneio aí de um contra um e se depara com alguém com essas qualificações aqui você já sabe quem é já uma pessoa que aposta muito tempo aqui, digamos um cara mais experiente né para subir de, de nível aqui você tem que ganhar XP e para isso só em torneios pagos então isso é isso que eu queria mostrar sobre a SPM 365 e até o próximo vídeo